E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você o quinto episódio da nossa série de Forza Horizon 3. E hoje eu quero começar aqui com esse Honda Civic. Parece que tem um evento de exibição pra gente fazer. Eu vou fazer esse evento de exibição e a gente vai ver o que vai chegar na sequência. Mas antes eu vou fazer uma configuração nesse carro. Ele está com motor original, transmissão AWD. Eu coloquei esse turbo compressor centrífugo. Ele está utilizando esse para-choque, esse aerofólio, esse para-choque traseiro e essa saia lateral. Ele tá com pneu esportivo. Largura de pneu dianteiro não, largura de pneu traseiro no máximo. O estilo de aro deixei original, acho muito bonita essa roda. E aqui a gente tem a opção de aumentar o tamanho do aro. Aqui na parte de conjunto de transmissão, ele só está com a linha de corrida e com o diferencial de corrida. Eu coloquei o freio de corrida também talvez nem é necessário suspensão de corrida barra estabilizadora na frente e atrás reforço no chassi não e redução de peso de corrida aqui na parte do motor ele está com sistema de combustível ignição ele está utilizando de rua escapamento eu coloquei de corrida válvulas também está utilizando de corrida cilindrada de corrida pistões de corrida supercompressor de corrida intercooler e óleo arrefecimento não e volante do motor deu para colocar esse de rua Beleza, eu sei que a gente tem um evento de exibição, ainda bem que tá bem próximo. Vamos lá ver do que se trata esse evento. Enquanto isso, a gente vai analisando aqui o nosso rondinha para ver se o desempenho dele tá bacana na classe A. Modo online com esse motor aqui eu acho que não dá não, mas para campanha dá pra gente se divertir muito com ele. Pelo menos a aceleração esse VTEC que tem, né? E o pessoal elogia muito, né, o, o som desse VTEC. É o VTECzinho que ele usa, né? Aqui no Forza Horizon 3, tanto é que tem gente que pega o som dele daqui e manda lá para o Horizon 4, utilizando o mod. Lembrando que esse Forza que eu tenho ele desde o lançamento, tá? Ou rodas. Então, você correrá contra uma equipe de lanchas. Já pode me agradecer. Aí vamos nós. Não me deixe envergonhada. Ok, vamos lá. Ixi, eu acho que adiantei muito rápido a, a marcha. Utilizando o câmbio manual aqui com a embreagem. E ele... Saiu muito fraco, né? Mas vamos ver se a gente consegue acompanhar Muito top isso aqui não tô, não tô lembrado de ter feito esse evento aqui Eu achei que ia ser aquele evento Que corre com a Centenário Mas eu acho que esse evento com a Centenário É lá em Surfers Paradise Nossa, esse jogo é bonito demais, velho Dá vontade de jogar todo dia eu acho que o pessoal que não teve a oportunidade de jogar ele, dá muita vontade de, de adquirir, né, velho? Mas tá muito caro. Eu vi alguns jogadores aí comentando que viram esse jogo aqui até por 500 reais, vendendo o código. Agora, onde foi, sinceramente, eu não sei, né? É muito caro. Eu acho que não vale a pena pagar, não. Quem não teve a oportunidade, curte aí um Horizon 4. Dá pra jogar, ter a experiência bem parecida. Só não é o mesmo mapa, né? E tem um Horizon 5 também que é muito bom. Quer dizer que o Horizon 5, a experiência online não tá tão legal, né? O jogo tá funcionando de boa modo online, só que a gente gostaria de ter mais opções de customização do modo online. Eu acho que como o Mike Brawl lá, o ex-diretor criativo e outros membros saíram da empresa, a impressão que eu tive é que eles fizeram o um jogo de qualquer forma, porque eles já estavam saindo. Não fez o um jogo de qualquer forma, né? O jogo, o jogo em si é muito bom. Mas a questão de experiência online, cara. O cara mexeu logo no que eu mais gosto. Porque o Horizon 4 tem ranqueada... O Horizon 4 tem como você selecionar várias pistas no mapa, convidar seus amigos para o comboio e fazer os eventos. E o 5 não tem, o 5 simplesmente você entra lá no online pronto. Eu não imaginava que eles pulariam por cima do seu carro. Se eu soubesse, talvez fizesse um seguro maior para você. Mas, ei, deu tudo certo. Você está aqui inteirinho. Olá, Murilo. Chegamos de novo na capacidade máxima. Temos que expandir um local de festival. Beleza, pelo que eu tô vendo, agora a gente tem que expandir o festival, então eu acho que sim, né? Parece que a gente fez ponto suficiente para expandir. Eu achei que o festival ia até o nível 3, né? Aí depois a gente iria para outro lugar, mas vamos ver o que, que a gente vai fazer aqui, se a gente vai ter que expandir. Nem saber o quanto gastamos com o novo sistema de som Valeu a pena Provavelmente conseguem escutar a gente lá em Byron É preciso admitir Nossas patrulhas são realmente meticulosas Veja o que acha desses aqui Sem querer parecer insistente, chefe Mas é seu festival Você deveria ter sua própria lista de metas Vamos fazer aquele campeonato ali Porque ele está mais próximo e pela localização parece que é um campeonato de rally. Vamos até lá ver do que se trata. moer esse Vetequinho aqui. Bichinho tem aceleração, hein? Corrida só de JDM. Eu tô pensando em pegar um carro italiano, hein? Vou pegar um carrinho italiano e um clássico, alguma coisa para gente curtir também. Vou ver se tem outros JDM para a gente curtir. Vai ter outros modelos aí que são da hora, né? Esse efeito de chuva na câmera eu acho da hora demais, velho. Muito top. Eu tô com pneu de corrida E mesmo assim o um bicho escorregou Legal ali hein? Ah, essa aqui é a parte do, do Começo do, do jogo Que a gente vai com centenário Cara, agora eu tô curioso Porque o, o festival Foi até o nível 4, né Então quer dizer que Ele realmente vai até o nível 5 hein? Então a gente vai ter que Expandir todos, né Até o nível 5, eu acho O bicho tá escorregando, viu? No seco, tava bem melhor. No seco, ele tava bem melhor. Aqui, ele tá escorregando. Acho que eu vou ter que aumentar um pouco a barra estabilizadora dianteira. Pra ver se ele sai menos de traseira, hein? Tá vendo que ele tá saindo muito de traseira, fazendo as configurações mais pro modo campanha né a gente curtir o som original do carro não fazer muitas modificações então é, não, não seria tão interessante né pra quem gostaria de ir para o competitivo fazer uma configuração dessa forma principalmente aqui no Forza. né que a galera gosta mais de deixar o um motor é um motor mais de corrida né um v8 racing esse aqui mesmo está com o motorzinho original. Aqui eu acho que... Aqui tem, deve ter V8, essas coisas para esse carro aqui. E os motorzinhos de rally que são fracos. Só tem aceleração, não tem final. Então não compensa. Para um carrinho de modo campanha, né, tá ótimo. Olha só o jeito que ele sai. Eu vou até fazer o teste depois. É, com a barra estabilizadora para ver se ele fica mais de boa, né, de segurar. Tá da hora demais, o jogo tá muito fluido. Pelo menos a aceleração ele tem, né? Deixa eu ver aqui o evento mais próximo. Ah, tem essa corrida aqui, né? Que faz parte do campeonato. Vamos lá. Bora fazer aquele evento ali. Nossa, que lindeza, viu? Que jogo top, mano. Top demais. Porra, oh, ele tá saindo um pouco de traseira, cara. Eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho que dar um jeito nessa saída de traseira. Eu tenho que me acostumar com essa com essa mão, acho que é mão inglesa, né, isso aqui. Eu vou deixar a barra estabilizadora nessa configuração. Lembrando, tem lista de dicas para jogadores iniciantes aí na descrição do vídeo se você não sabe nada sobre isso, tá? Até o pessoal concordou comigo Porque o Horizon 2, 3 O 1 Eles não dependem tanto De, de nível de aderência né? A aceleração GS lateral deles é bem baixa Lembrando que Tem vídeo falando sobre isso aí no canal tá? O freio, o freio É aquele freio Do Forza 7 né? Não é um, um freio Que não é muito simulado esse freio, não é? É tipo os Gran Turismos anteriores também. O freio atual do Horizon 5, né? do Horizon 5, que pega a base do novo Forza Motor Sport, é muito bom, já é um freio de simulador. Que é, a é o mesmo freio do Aceto Corsa, do Fórmula 1 também. Então já é um freio mais real. Né? Um freio de simulador. E esse freio aqui do Horizon 2, 3, o 4, não é ruim não, mas ele, se você apertar muito forte, a, a roda do carro vai travar. Vai travar. E é por isso que é muito, a curva de aprendizado é muito mais difícil do que o Forza Horizon 5. Nossa, essa pista aqui é boa, hein? Gostei. Agora ele tá saindo de frente e de traseira, né? Que eu fiz aquela configuração. Realmente é característica do carro e eu teria que aumentar um pouco o nível de aderência, né? Porque ele tá com pneu, acho que é pneu esportivo e ele tem tá sem aero, né? Outra coisa que eu não gosto do Forza é que o aerofólio original do carro e o para choque original deles, que é esportivo, eu acho que eles deveriam ter pelo menos um nível de aderência interessante ou mesmo nível de aderência do para-choque e aerofone do Forza. né? Porque, é, por mais que esse jogo aqui tenha características de simcade, ele é um arcade, né, cara? Pelo menos ele, ele tá na categoria de arcade, né? Só que ele tem telemetria, tem ABS, tem controle de tração, estabilidade. Nossa, tem muita coisa que em alguns simula simuladores nem tem. Tipo a telemetria mesmo. Vamos fazer esse evento aqui. Acho que é o último desse campeonato, né? Bom, que o campeonato aumenta bem o, o nível da gente, né? A gente precisa subir o nível de fãs para expandir do festival. Tô curioso para pegar Golias, tá? Do Horizon 3, a galera gosta muito, hein? manter a barra estabilizadora dele é, padrão 60 atrás, né, de rigidez e um na frente, porque eu acho que essa saída de traseira dele é característica do carro. Talvez é porque eu estou utilizando um composto de pneu que não é interessante para ele, ou porque ele é um FWD, né? Para quem não sabe, FWD tração dianteira, RWD tração traseira e AWD tração nas quatro. E é mais fácil colocar um tração traseira para ser uma WD do que um tração dianteira para ser uma WD. Eu acho que tração traseira fica mais fácil. Vai tá vendo? Que ele... Mas ainda dá para você curtir. O bom que fica divertido, né? Você tem que trabalhar para segurar o carro. Esse jogo aqui, eu acho que uma das coisas que faz ele ser tão popular... É essa estratégia que você tem é um pouco da dificuldade que ele te dá ele não é um jogo que vai você só acelera e vira tal é um jogo que dependendo do seu nível de jogador até onde você quer ser e chegar ele te dá um pouco mais de dificuldade né para ficar um jogo interessante por isso o é um jogo popular e desde 2012 né o lançamento do Horizon, 1. tinha até um, um menino querendo comprar minha conta, né? Para quem quer, quem quiser conversar comigo, tem meu Instagram, tá? E eu também, mano, eu criei um TikTok, tá? Que é um, eu, eu tava meio assim para criar um TikTok, não gostava muito da plataforma, porque aparecia muita coisa sensacionalista, tal. Tá? Mas eu aprendi a filtrar o TikTok e só aparece coisas interessantes como força. Eu gosto muito de dicas de academia também. E eu vi que é uma plataforma interessante para quem quer buscar informação também. Mas tem que aprender a filtrar ela. Porque se você não filtrar o TikTok, vira uma plataforma inútil. E eu quero bater a meta de mil seguidores lá para eu fazer lives também lá. Tá? Para a gente expandir o número de, de pessoas, né? o alcance da gente. Isso é muito bom. A plataforma Twitch libera né? fazer lives no TikTok. Então, e se você realmente não gosta do TikTok e poder instalar ele e me seguir lá É só colocar Romero e me seguir e quiser desinstalar depois, pode ficar à vontade Eu só quero criar outra opção, né? E para mim poder fazer lives lá, eu tenho que bater a meta de mil seguidores A gente já chegou em 500 E durante a semana eu vou estar tá divulgando aí o TikTok e pedindo pra galera dar uma força lá pra mim para a gente bater essa meta logo, para a gente fazer lives lá também e expandir o, os seguidores. Vamos ver se aquela plataforma lá realmente é, tem pessoas que gostam do Forza ou só de ver as meninas dançar. Quantas já foram? Beleza, vamos voltar aqui no festival pra gente ver se tem... Eu vou procurar outro carro pra gente fazer. Vou ver um carro legal que dá pra gente curtir. Eu adoro Hot Hat, cara. Essa, essa categoria aqui é muito top. Nosso cara ali tá parecendo os boots do... Do Horizon 5, mano. Os carros lá andam milhão. A anda milhão no meio do mapa. Cara, na hora que eu entrei no jogo, eu ganhei esse carro aqui e eu tenho certeza absoluta que eu não tinha a DLC da Porsche, tá? Tanto é que os caras me emprestavam só pra me dar um rolê mesmo nos eventos personalizados. Ainda bem que eu ganhei essa DLC aqui. Esse carro aqui não tem opção de troca de motor, ele já é um carro AWD, muito bom para jogador iniciante. Eu não vou colocar aerofólio do Forza, nem para-choque nesse carro. O composto de pneu dele original já é de corrida. Eu só aumentei a largura do pneu traseiro, estilo de ar original. O tamanho do ar dianteiro eu vou deixar original também. Coloquei linha de transmissão. A suspensão original dele é de corrida. Coloquei barras e estabilizadoras na frente e atrás. Redução de peso deu para colocar de corrida. Aqui na parte do motor coloquei coletor de admissão de corrida, sistema de combustível de corrida, ignição coloquei de corrida, válvulas eu coloquei as esportivas o restante não tem para colocar cara, vamos procurar uma corrida pra gente criar uns eventos com esse carro, mano deixa eu ver aqui uh, a gente tem como abrir aqui um campeonato ó. e esse aqui é corrida no assalto né? vamos fazer aquilo ali vamos ver se eu consigo criar um campeonato com esse carro, bicho, o bicho é brabo, hein esse aqui é de DLC. Vamos ver né, se esse carro aqui é grudado mesmo. Ou se ele vai sofrer um pouquinho nas curvas. Pelo menos velocidade e a aceleração ele tem de sobra, hein? Dá pra gente criar um campeonato aqui, ó. configuração de tunagem bem padrãozinho eu tô vendo que esse carro aqui dá pra ver ali né, nível de aceleração de S lateral muito baixo né, esse aqui é o padrão que a gente utiliza no Horizon 4 né, talvez terem necessidade da gente fazer um vídeo sobre isso aqui ah, eu configurei o campeonato e eu não vi que tinha chuva aqui cara Aí vai ficar divertido, né? Pra quem assiste. Eu vou sofrer aqui pra segurar esse carro na chuva, né? Primeira vez que a gente pega um carro S2 aqui. É bom que a gente já vê como é que tá o, o nível de aderência, né? Esses carros da S2 aqui, quem manja aí do Horizon 3, dá pra ver que o nível de aderência deles é bem baixo, né? Comparado com o Horizon 5. Mas dá pra controlar o carro tranquilo, velho. Tranquilo. Só tem que tomar cuidado nas reduções de marcha, né? Porque os carrinhos aqui, eles são bem ariscos, re... pelo menos esse carro aqui. Eu senti que se você reduzir, ele já puxa pra dentro da curva, ó. Já puxa pra dentro da curva. Se você reduzir muitas vezes, muito rápido, ele vai sair de traseira e vai escorregar. Então tem que tomar cuidado na redução de marcha. Essa baixada aqui que é complicada, ó. Quando tem alguém atrás da gente aqui, porque ela tem um bump, aí o carro é, pula um pouco, a roda trava, aí você roda. A última vez que eu corri aqui com aquele Porsche, acho que foi o 911 da Rúniger, passei mal com ele. Mas é, é impressionante, o nível de aderência desse carro aqui é um carro muito grudado, muito grudado. Eu não utilizo mais a trava no freio, né? Eu comecei no Horizon 5 a não utilizar mais a trava, que é, é muito bom. É muito bom, mas sem a trava eu acho que você... Além de você ter mais sensação do carro na sua mão, você pode controlar melhor a pressão do freio, né? Só que a curva de aprendizado é um pouco longa, tá? Você vai demorar cerca de duas ou três semanas. Sem freio ABS pra pegar a mãe. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo depois falando sobre isso. Agora que é ver um cara aqui, ó. Com Vamos acelerar. Lembrando que eu tô jogando no nível mais difícil, tá? Que já tá bem aqui próximo, né? Nossa, essa mão inglesa aqui. Ah, eu esqueci de falar que eu tô... Olha, tem um carro parado ali. Deve ser algum evento que a galera criou, né? Esse jogo tem servidor ainda, né? Eu tô utilizando apenas o câmbio manual, tá? Que eu vi que o câmbio manual com embreagem com esse tipo de carro aqui, moderna, é muito forte, cara. Fica muito forte. tá molhada ainda. Cara, eu tenho que utilizar... Esse carro aqui tem que colocar o câmbio manual, não tem jeito não. Ele fica muito forte se eu colocar manual com embreagem. Fica cortando muito. Eu acho que fica até mais estável se eu utilizar o câmbio apenas manual. E quando eu pegar um carrinho com a potência um pouco mais baixa, eu coloco manual com embreagem. Cheia de curva, hein? tem que tomar cuidado com as árvores que ficam no canto Que é muito perigoso, muito fácil bater No modo online isso aqui era loucura loucura. Tem que expandir logo o próximo festival Tô fazendo esse campeonato aqui para ver se a gente consegue expandir o próximo festival para pegar umas corridas diferentes né Tem aquelas batalhas da meia noite que o pessoal fala que é do Horizon 3 Que apareceu no Horizon 5 eu quero ver se aquilo lá é, Como é que faz pra gente liberar aquilo lá Corrida de rua a gente não fez nenhum ainda, né? Acho que corrida de rua deve ser lá em Surfer's Paradise Olha lá, achei que não ia passar esse carinho não, velho Tá difícil, tá difícil Esse carro aqui é bom a aderência dele, muito boa, gostei mas eu vejo que ele pede aquele aerofólio do Forza para ficar mais seguro ainda. Principalmente nessa pista aqui que tá bem úmida, né? A pista tá escorregadia, Não tá dando para me acelerar igual os bots, né? Os bots são um pouquinho bugados, né? Eles viram muito mais, acelera mais um pouco. Então, o jogo exige que a gente coloque aqui um aerofólio. Eu acho assim, como esse carro aqui ele tem um aerofólio bacana que é... o aerofólio dele até fica se movendo ali, cara então acho que ele deveria ter o mesmo nível de aderência do aerofólio do Forza né? olha isso, essa Lamborghini se vacilar os caras vai embora, velho Malu Tem algumas curvas que não precisa frear, né? Mas algumas Tá vendo ali? Se eu não apertar bem O freio aqui, o carro Roda mesmo É, eu tô utilizando aqui Não estou utilizando, né? O freio ABS Tá no dedo aqui, velho né? Aqui ó, o último... e aquele ali eu acho que vai passar na terra, hein? Aquele ali eu acho que vai passar na terra, o carro tá todo rebaixado, configurado para campanha. Lembrando, eu recomendo você fazer, se você quer levar para online, faz uma configuração com os outros carros aqui, com o motor V8 e tal. Eu tô deixando o motor original, configuração mais original do carro, carro rebaixado, mas pra gente curtir a campanha, tá? E tem dicas aí na descrição pra você. Eu vou continuar com o câmbio manual, sem embreagem. E a dificuldade vai continuar no imbatível. né? Eu vou jogar a segunda marcha ali, porque senão não sai não. Olha o Bugatti, o Bugatti salvei. Eu não conheço a pista, essa curva aqui foi horrorosa Nossa, eu tô vendo que o... Ele pede um aerofólio do Forza Porque eu tô tendo que reduzir muito pra fazer as curvas, muito ver um like ali, eu tenho um, velho mas eu acho que essa aqui é a última corrida do campeonato. Acho que não compensa pro Nile, não. A gente pode fazer uma corrida depois de Lycan, né? Matar a saudade do Hyper. Olha o bugatão aí, brabo. Na cola. Tava essa aqui. Ó. Corrida na, na terra, cara. Ih, já tá escorregando. Segura o Bugatti pecou em mim aqui, velho. O Bugatti precisou encostar no carro aqui pra fazer a curva... Nossa, velho, olha é isso. Bugatti tá com pneu de rally, não é possível. Pneu de rally, esse gato né? Caraca, espero que não tenha mais terra para correr, pelo amor de Deus. Nossa, tá cheio de curva ali na frente. Né? Cheio de curva ali. Né? coragem de entrar a milhão nessas curvas aqui principalmente que eu nem conheço essa pista. perder por Bugatti tá aqui na curva. Gostei dessa pista só só aquela parte na terra lá que eu não gostei. expansão do festival. Três palavras pra você. Castelo, pula-pula. Cara, então vai até o nível 5 mesmo, velho. Oh, oh, oh. Vai até o nível 5 mesmo, hein? Uai, interessante. Vamos lá, vamos lá, né? Vamos expandir isso aí. Eu acho que já ficou muito grande o vídeo, né? Eu passei por uma placa ali de viagem rápida. Só que... Essas placas de viagem rápida aqui, eu não, eu não entendi. Será que eu tenho que pegar todas pra liberar a viagem rápida? Porque a viagem rápida pra mim não tá liberada. E dá pra me comprar o, o... A caça ao tesouro, né? O mapa do tesouro. Porém, ele buga. Dá erro na hora que eu vou comprar. Fala que é gratuito, mas na hora que eu vou pegar dá erro. Dá é pena, né? Vamos lá expandir esse festival aí Até o nível 5 Não sabia disso Ah, lembrando que tem um Koenigsegg também Que eu posso pegar de graça A gente pode correr com ele também Se tiver terminado o festival, as corridas, tudo, a gente vai ter que ir embora mesmo? Cara, então é isso. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. E até o próximo episódio da nossa série de Forza Horizon 3. Parece que ainda não exploramos tudo neste lugar, chefe.